Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira. Você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Visa Infinity a Eterno de Metal. O cartão que era impossível de conseguir, vocês conseguiram. O cartão que era impossível de isentar na idade, também estamos isentando na idade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, pois é, o Visa Infinite é eterno do Bradesco, o cartão tão querido, cartão que o pessoal queria ter, ficou mais fácil de conseguir. Só que após conseguir o cartão, o problema é a anuidade, 1680. E como isentar essa anuidade? Alguns membros do canal conseguiram a isenção pela central de atendimento. Pois é, vamos conhecer aqui os membros, que conseguiram a isenção da anuidade do A Eterno. Nosso amigo Ítalo, ele ligou na central de atendimento, membro black do canal, e falou seguinte: Boa noite, Leandrão, consegui a isenção da anuidade, liguei na central de forma rápida o atendimento. O atendente diz que já estou isento em todos os cartões Bradesco, Elo Diners, Visa Infinity e A Eterno por um ano, viu? Ele conseguiu essa isenção. O nosso colega aqui, o amigo Ítalo, outro membro aqui, o Vitor, também ligou. Eu estou só colocando o primeiro nome para evitar que tenha aí riscos no banco ter acesso que o cliente ligou e tal. Então, para evitar isso daí, a gente tá colocando só o primeiro nome. O amigo Vitor, conseguiu pela central de atendimento do Bradesco também a isenção da anuidade do Visa Infinite A Eterno, né? Ele disse o seguinte: "Boa tarde, acabei de ligar na central de atendimento do cartão Bradesco A Eterno e me concederam o desconto de 100% da anuidade." Assim que fechar a fatura, eu mostro para vocês. Pois bem, ele mandou a fatura aqui para a gente. Só vou mostrar para vocês aqui. É onde realmente mostra que não houve a cobrança da anuidade do cartão dele. E aí está a fatura para vocês. Visa Eterno. Não tem lá. Só tem R$ 9,90 de seguro. Não houve a cobrança da anuidade. O outro membro aqui do canal, também o Thiago dos Santos... Ele manda uma mensagem também que eu consegui também pela central atendimento, a isenção do Visa Infinite Eterno, 100% conforme os membros conseguiram eu também conseguir. Show de bola, Thiago dos Santos também conseguiu a isenção da anuidade do Visa Infinite A Eterno. E agora recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. blog.com.br.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 importantes que só os membros têm também. Já somos, é, que foi comunicado para a gente, três membros que conseguiram pela central. Bem, vamos lá, aliás, mas três pessoas é muito pouco. Vamos lá. Até então, a isenção desse cartão é impossível. Né? Era impossível. O cartão Visa é Eterno, você tem anuidade dos cartões adicionais grátis, mas o titular, R$ em 12 parcelas, sem negociação. Se existe essa brecha... Pela central, em isentar a anuidade dos clientes, conforme vem acontecendo aqui com os três membros do canal que conseguiram, e nós divulgamos para os membros para eles tentarem também né, a isenção, é show de bola. Você imagina um cartão que te dá acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui. O titular, os adicionais e 12 convidados. Acesso ilimitado à sala VIP Dragon Pass Visa Airport Companion. Titular, adicionais, 12 convidados. Acesso ilimitado aos lounge Bradesco. Acesso limitado às salas Amber Lounge. Ou seja, os pontos nunca expiram livelo. Quatro pontos por cada dólar gasto. 50% de desconto em cinemas e teatros. Todos os benefícios do Infinite tem. Concierge exclusivo para o metal Visenpint a Eterno. Então assim, o cartão ele tem realmente um poder de compras. É, o limite mínimo é alto, é 100 mil reais. Né? Então você tem um cartão Teoricamente muito forte Poderoso O melhor cartão que o banco tem é o Visa Infinite, É Eterno E ele abriu para todos os segmentos Varejo, Exclusive E também para o Prime Além do Prime Top Tier e o Private Só que antes para poder ter esse cartão Teria que ter aí 1 milhão, 50 mil de renda 4 milhões, 5 milhões Para ter o cartão Agora não você tem 100 mil de limite pré-aprovado já é possível pegar o Visa Infinite Eterno. Se o seu cartão é, tem um limite de 80 mil e o gerente consegue colocar mais 20 mil e pede o Visa Infinite Eterno, também fica mais fácil para solicitar o cartão. Então, Ou seja, o Bradesco ele está flexibilizando para que os clientes tenham esse cartão, o Visa Infinite Eterno, e os seus benefícios. E já a isenção da unidade é um up, se você conseguir é show de bola. Logicamente que não é todos os clientes que vão conseguir isenção. Você vai ligar na central, uns vão falar que não consegue isentar, que esse cartão não isenta e tal. Vai depender da forma pela qual você conversa com o atendente. Vai ser a forma de negociação na central. E quem sabe o seu gerente também não consegue. Né? Porque ter um cartão desse, sem anuidade, com os benefícios que eu acabei de falar, realmente, se você conseguir, você pode dizer que você ganhou na loteria. Que é um cartão fantástico, recheado de benefícios, e com, com um cartão premium feito de metal, que muitos clientes querem. Muitos clientes estão atrás desse cartão. Então, se você conseguir a isenção da unidade desse cartão, comenta aqui embaixo do vídeo para a gente poder saber se você conseguiu a isenção do seu Visa Infinity A Eterno, feito de metal do Bradesco, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Marcos Ferreira, um grande abraço. Cristiano de Oliveira, um grande abraço. Lohany Carvalho, um grande abraço. Fábio da Costa, um grande abraço. Diego Queralo, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.